Droga, esqueci que dia é hoje para assinar nesse pergaminho. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 30 de agosto de 600 antes de Cristo. Ué, mas quem é Cristo? Eu não sei.